Olá! Neste vídeo será mostrado como criar um procedimento curricularizável em uma atividade de extensão, ainda em execução. Ou seja, ela já foi aprovada anteriormente, pela Comex ou pela Câmara de Extensão. Acesse o portal do servidor. Em Catálogo de Serviços, clique em Extensão e em Formulário de Atividades. Clicando ao lado do título da atividade temos acesso à edição do relatório.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 No campo Forma de Realização, descreva o que exatamente será realizado e clique em Incluir. Podemos verificar em Procedimentos curricularizáveis os procedimentos já informados na atividade. Precisamos então encaminhar o procedimento que incluímos agora para a comissão de extensão. Clicamos no título do procedimento e em situação da etapa, selecione Encaminhar para apreciação e Salvar. Com isso, este procedimento será enviado a Comex e receberá um e-mail como órgão avaliador. Aqui, podemos verificar que o procedimento enviado passa a situação de encaminhada. Após a aprovação da Comex, na situação da etapa, constará como apreciada. É importante dizer que neste momento, o procedimento curricularizável estará disponível para ser utilizado pelo sistema de graduação, constituir-se então, como uma carga horária de extensão nas atividades de ensino do tipo CEHE.